Foi aqui numa história vibrante, que os pioneiros do um trabalho viril descobriram esta gleba pujante, nesse recanto feliz do meu Brasil, nesses versos a nossa mensagem. A Isabel, a querida redentora, o nosso afeto. A nossa homenagem Por nos ter dado Esta joia promissora És meu amor És minha vida Cerro azul Jardim em flor Onde a gente Sempre unida Tem as bênçãos De nosso Senhor Nossa Senhora Da guia Milagrosa padroeira Nos dê sempre a alegria De amar essa terra hospitaleira Cerro Azul, tens um céu de puro anil E a serra protegendo o teu chão Tens um povo tão ordeiro e gentil Que luta e vive por seu amado rincão aos pioneiros que vieram de além mar, Nosso respeito e a nossa gratidão, Os seus feitos nós iremos guardar, Para sempre em nosso coração. És meu amor, és minha vida, Cego azul, jardim em flor,